Oi oi, oi, oi, oi, oi, eu sou Chega Ferreira Animani, mas mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso sapatinho pet, o nosso tênis All Star. Esse aqui, esse vídeo já é um vídeo que está postado lá no Facebook, porém sem som e rápido. Então a gente vai fazer ele mais devagar e eu vou colocar som para vocês, para a gente postar aqui no canal, ok? Já vou pedindo para vocês se inscreverem aí no nosso canal, se não é inscrito, e deixar um like aí para a gente e compartilhar nossos vídeos, né, gente? ajudar a gente a divulgar nosso trabalho. Então vamos lá fazer a nossa peça, vem comigo. Vamos começar aqui então, tá? Esse molde aqui pra, para fazer o teu sapato, você vai talhar quatro vezes de uma cor e quatro vezes do forro, tá? Aqui eu tô usando tricoline pro principal e o forro eu tô usando um tecido mais fresquinho, tô usando um PV, tecido mais fresquinho, OK? Então aqui a gente vai passar uma costura aqui na parte de cima dessa peça aqui. Juntando o tecido principal com o forro, ok? Então, aqui a gente juntou as duas peças, né? O tecido principal com o forro, a gente vai virar a peça. Olha só. E ficou assim. Agora a gente vai passar uma costura aqui embaixo, tá? Uma costura de segurança aqui embaixo, tá bom? E já vamos prespontar a parte costurada aqui de cima. Vamos passar uma costura de segurança embaixo e prespontar aí em cima, ok? É uma peça rapidinha para fazer e tem bastante saída, tá pessoal? Ainda mais agora no verão, os nossos pets não queimar os pezinhos. Né? Então, tem bastante saída. Você pode estar tá usando outros materiais ao invés do tecido, né? Um material mais fininho ao invés de tricoline. Então, aqui ficou pronto. Ficou assim, ok? Agora, a gente vai pegar essa parte aqui e vai pregar aqui, ó. Tá? A gente vai fazer uma bainha aqui, né? Fazer uma bainha aqui pra gente estar tá juntando aqui. É pra dar aquele efeito de alçar mesmo, né? Pra ficar bonitinho esse aqui. Se você não quiser fazer com essa parte de outra cor aqui, né? Eu tô fazendo branca. Você pode fazer com outra parte. Esse molde você vai cortar quatro vezes, tá bom? Cada parte de sapato, quatro vezes. E ficou assim, ó. Vou pegar o, a sola, que é a tricoline. Tá? O, e o emborrachado. O emborrachado é aquele, aquela parte que a gente usa para tapete, sabe? Aquele desborrachado do tapete. Então, aqui a gente compra como emborrachado. Eu faço também fundo de cama com ele, né? Então a gente vai juntar as duas partes também. São moldes que você vai talhar quatro vezes, tá? Tanto no emborrachado quanto no tricoline. Você pode estar tá usando EVA no lugar do emborrachado, ok? Agora vamos pegar. A parte de trás do tênis, tá? Também você vai talhar quatro vezes no tricoline e quatro vezes no forro, ok? Vamos passar uma costura aqui na parte de cima aqui, ó. É só uma costura em tudo, deixar só a parte de baixo sem costurar pra gente poder virar a peça, ok? Lembrando, quatro vezes no tricoline, no tecido principal e quatro vezes no forro. É assim que você vai talhar é esse. As peças que você vai talhar nesse molde, ok? Sempre quatro vezes, porque o nosso, os nossos bichinhos têm quatro patas, né? Sempre quatro vezes, ok? Respeitando o contorno de tudo aqui, tá? Do molde, pra dar tudo certinho Aqui, se você quiser colocar uma fitinha aqui no calcanhar, né? Onde fica o calcanharzinho, pra ficar mais bonitinho, você pode estar tá fazendo isso, ok? Ok? Viramos a peça, agora a gente vai presspontar a peça toda e passar uma costura de segurança ali embaixo. E ficou assim. Agora a gente vai juntar aqui essas duas peças. Parte da frente desse lado Prestem bem atenção aqui, ok? Ó, a gente vai colocar um em cima do outro assim Parte de trás, parte da frente E essa parte aqui a gente vai pregar aqui, ó A gente vai costurar aqui Assim, ó, ok? E é assim que vocês têm que fazer A gente vai passar uma costura aqui, Ficando alguma dúvida, vocês podem vir perguntar pra mim, mas é isso que vocês têm que fazer, passar uma costura aqui, ok? Vamos lá, então. ficou assim, ó. Ficou assim a nossa peça. Agora nós vamos colocar a nossa nosso solado. Vamos fazer um pique aqui no calcanhar e aqui na frente. E fazer um pique no solado, vai achar o um meio. Achando o meio tanto do solado quanto da peça aqui, a gente vai juntar solado com a peça, né? Vamos juntar aqui o solado com a peça vermelho para dentro, tá? E a parte emborrachada para fora, né? Aí a gente vai passar uma costura aqui juntando as peças, né? formando assim já o nosso sapatinho. Vou passar uma costura aqui ao redor, ok? E ficou assim o nosso sapatinho. Agora, a gente vai passar um filete aqui para dar acabamento, ok? Vamos dobrar o filete duas vezes para dentro e uma vez no meio abraçando o sapatinho pra gente fazer o acabamento do sapato, ok? E aqui já tá passado o filete O nosso sapato. Olha só como ficou. Olha só. Agora a gente vai por ilhós, né? E por o cadarço. Para finalizar o nosso tênisinho, o nosso tênis australiano. Olha só. Esse é o tamanho 3, tá? Nosso sapato tamanho 3 Aqui colocado ilhós Olha só Três ilhós em cada lado A gente vai colocar o cadarço, né? E já tá os outros três par prontos A gente vai pôr o cadarço E aqui tá pronta a nossa peça e o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha aí e ative o sininho para receber as notificações. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer roupas pet. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau, tchau.